Nós estamos aqui para defender a legalidade democrática. Essa legalidade democrática exige, de qualquer forma, a manutenção de preceitos fundamentais da ordem jurídica, entre os quais aqueles que definem quais são as hipóteses em que se pode pretender o impeachment da Presidenta da República. Evidentemente, claro, no atual panorama, o que se nota é que não há a imputação à presidente da República de qualquer ato que se configure como um crime de responsabilidade, que é justamente o motivo pelo qual se poderia pedir o seu impedimento. Então a nossa ideia aqui na UERJ é lutar pela legalidade democrática. E esse é um evento importante, porque reuniu professores e alunos dessa universidade que têm uma tradição, uma tradição de efetivamente se opor a qualquer ruptura de um processo democrático legitimamente respaldado pela vontade popular.